Eu vou colocar o meu pé. Eu vou colocar o meu pé. o meu pé. Eu vou o meu o OUCH! e tu foi o bravo! e é dia, dia! Isso babulha! Babula! Babulha! Check Babula! Lala, babula! Babulha! Lala, babula! babula! Oh, isso é tão Opa, lala, babulha! Babulha, lia, lia, Ai, então. Ai, Vito! Ai, Vito!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 na malda na malta lá vamos lá oski lá Calma, calma! É química vamos bravo!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 território. Ele ubua. Babich este hoje Abi, já я a da mais alto, mais alto, somente isso, somente, quiser pega, quiser pega, pito, pito, agora o que é móbil pito, pito, só pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, Да, вот да. я вичку нашёл. Всё, О, вижу. Ты фейс-фейс? Ты фейс-фейс? Ау. Это Я уборе. Бабич? Бабич? Бабич? Я. Я бабиш, бабиш, бабиш! Питов, бабич. Это надо Влад. Бабич? Сказал да. Да. Хуйна, бля. <laughs> я знал. Что... <реш> я знал, что он так скажет. Влад, я здесь. Бабич. Бабич. Бабич. Ба Бабищ. Бабич. бабич. бабич. меня. Бабич. Да, Бабич. Да. Искусить меня. Петух. Петух, кто это? И Петух. петух. Бабич. Бабич. Бабич? бабич? Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, é Bobby, yeah, yeah, yeah, Bobby, é Bobby, é Bobby, <laughs> Баби. Мой, мой, Бабич музыка? Музыка убивает. Кто? Иди чиординза. Бабит, давай домеканиме. Всё, Babbit pitou. Babbit pitou. Babbit pitou. Ay, do you know what I mean? I'm a big Babich, pitu Babich. Babich, pitou. E Babich. Armin. Babich. E a pitou? Sim, pitou. Babich, Babich. E mandar o que? Pitu ah, Babbage, don't know. Ja. Kaha, kaha. Babbage? Yeah, Babbage, Babbage. Kaji, Kahi, Kahoo. Ah, ah, ah, ah, ah. Ah, ah, Babish pito Babish mamish babish babush. Oy, babulya, my Gina, brat. Gina, brat, babish. Aul aul, kira me sirobatui. No no no no. No no no no. No no no. Do you speak English? Yes. Yes. How are you, brat? What? Pishun, pishun. Vitor, Vitor, morre em casa, deu gol mesmo, tá Babi, babi Babi. vai babi babi também. Ei, Fred. Хочу бабич. Хочет бабич бить его. Да чего его убить не можешь?